Fala galera, começando mais um vídeo, Alex Bike Vlog na área E é isso aí, a gente vai para aquele túnel, aquele túnel macabro que fica lá em Messias à noite, o que é que vai ter lá eu não sei Mas a gente vai, a gente vai pegar um pedalzão Vai ser uma média de 50km, vamos embora e vamos ver o que é que tem lá A gente vai esticar até Messias, vai dar uma paradinha, entra, desce ao túnel e, e volta até Maceió já vai deixando aí o like, se inscrevendo e ativando as notificações. Fui! Começando mais um vídeo aí, Alex Bike Vlog na área Vamos pedalar, e a galera hoje está demais, ó Como vocês podem ver aí na imagem, está topado hoje de gente Vai, vai, vai, tá muito pra caramba, tem mais de 15 pessoas aqui Tem quanta gente aí? Tem 20 umas é, 20, né? Olha, tem umas 20 pessoas aí, vamos ver se <risos> vai chegar mais Aí é isso aí, fui Tá chegando mais Vamos pedalar, vamos pedalar Eu pensando em deixar naquele túnelzinho lá em Messias. O famoso túnel assombrado. Como é que tá lá essa hora, hein? 7h52. lá mais de 8h. E o pessoal fofo. Será que eu deixo de a pergunta aí. Obrigado, aqui é o aeroporto. O aeroporto não formares, mas a gente não vai fazer o pedalzinho, vai até Messias, gente né? embora Agora até Messias, um pedalzinho esticado aí para ter Messias uma semana colado uma não, duas né E aí, velho, vai, vai pro túnel. Bora, bora. Bora lá ver se tem alguma coisa lá, né? Ô, o, o túnel, ó, já tá lá na frente. Olha, lá na frente um pouquinho, ó, é o breu. Vocês podem ver aí o breu lá. lá Vamos, na Vamos ver, né? Se O pessoal vai arregar ou não. Olha o breu, gente, Olha o breu. Ó, a gente vai dar uma entradinha. Vocês, vocês só... Marcelo, vem aqui. Não sabe não de onde é, né? a entrada Tá bem aí a entrada já do é túnel Olha Olha pra aqui Olha aqui, vou aqui, vou aqui, pera aí É o túnel assombrado, pô, pera aí Rapaz é. ah, Ai, eu... Ui, ui, tem alguma coisa ali, velho. Ui, ui, tem alguma coisa ali, velho. Ai, velho. Não, velho, eu, eu vi alguma coisa. Não, velho, não. É assombrado mesmo essa bexiga, velho. Rapaz. Rapaz, eu vi alguma coisa, velho. Tô arrepiado tu... aqui, velho. É aqui, pô, embaixo. Rapaz, eu vi alguma coisa se mexendo, pô. Tô dizendo a tu. Ah, tu viu alguma coisa lá, velho? Tô dizendo a tu que ia é sujar esse negócio. Ele viu, ó. Tá vendo que ele viu agora? Rapaz, não sei nem se a câmera pegou, velho. Poxa, esse bicho aí, olha... Subiu, subiu sem pedalar... Subiu correndo, velho... Por medo... Esse bicho... Eu vi vocês aí... Olha... Viu... Ele viu... que eu vi... Agora... Eu vi uma pessoa por lá dentro como fosse um cara... Um... Eu não sei o que era aquilo não, velho... Agora... O bicho tu viu o que lá, velho? Eu vi como se fosse um olho... Botaram a pra gente é meio amarelado. Gente, Nossa, aí, gente, meu irmão foi assustador, velho. é, é assustador, essa Vamos lá de novo. Bora aí, José é Baixinho. É. Qual que foi, Alex, pra ele é negócio aí? É? Ele viu alguma coisa embaixo do túnel. O que foi? Rapaz, não sei o que foi, por... Não sei, meu. Aí a gente desceu lá no túnel, né? Desceu no aí, túnel, foi? Foi desceu ali embaixo do túnel, Alex. ele eu vi alguma coisa, né? Quando ele olhasse pra frente, a Natana pegou assim, pra frente, aí tinha um olho meio amarelado, botando a olhar pra gente. Obrigado, foi sério, pô tô dizendo, eu, tu, você, eu vou mano, ver né? se o vídeo vai pegar. Ui. Bora, bora, bora! O negócio lá foi assustador, não sei explicar o que foi aquilo. Não sei, não sei se no vídeo vai sair se, esse, essa aparição aí, alguma coisa debaixo mesmo do túnel. E sinceramente, sei não, sei não o que foi aquilo não. É, a gente tá aqui em Messias, o túnel fica entre Messias e Rio Larco. É um local bem assustador, bem macabro, o pessoal já me informou que lá é bem... O local é assombrado. É galera, finalzinho de pedal, cheguei em casa agora e, e a gente foi, foi para aquele túnel assombrado. Eu não sei o que é que tinha lá, gente, eu não sei, o local é bem macabro, né, bem assustador, principalmente nessa hora da noite, o local eu não sei o que é que tem ali, justamente a gente tava chegando embaixo, né, a gente pegou uma descida e não tinha nada de montagem, não tem nada no vídeo de montagem, a gente apenas pegou uma descida para ver o que é que tinha lá embaixo, para passar apenas debaixo do túnel, e tinha alguma coisa ali, tinha alguma coisa, é, alguma coisa não... Um os dois olhos amarelos, me amarelado Eu não sei o que não sei explicado a altura de uma pessoa, a luz quando bateu não deu, não sei se vai dar pra ver bom se vocês veem alguma coisa, comentem aí no vídeo deixa aí, espero que vocês tenham gostado também desse vídeo, compartilhem deixem aquele like e não se esqueça, o principal é se inscrever no meu canal, só vocês aí nos fazem crescer